Uou, uou, geral aí família Vão passando energia Uou, uou, uou Ai, ai Mano, esse é o Santana que tá De NMD, mas eu acho Que ele vem chapadão que de MD Porque cê não raciocina Manda rima, cê tá ligado mano Cê nunca tem disciplina Tá de chapéu atolado, mas mando no improviso Nem adianta agora cê chegar Dá um sorriso, porque eu sei Não sei se cê fuma cigarro Cê tem nome de Santana, mas não representa os carros Cê tá ligado mano Eu vou argumentando Cê tá apoiando aqui e não tá representando Então abaixa a cabeça E cê não tem essência Porque eu sou general e aqui cê bate continência oh! Coloco bicho Tem resposta do outro lado 30 segundos para Santana Quando quiser DJ, sorta Ei, é. É. ei uou, Ei, ei Ah Tranquilidade tio Satisfação até o Ah, ah. Tranquilidade, começo na sessão Você é general, pau no seu cu Do Bolsonaro e do General Mourão Rotário, você sabe Santana tá na pista Pau no seu cu, e pau no cu Cê sabe, tudo que eu faço rap improvisado. Eu faço rap, meu parceiro, e acabou pra você aqui na sessão. Olha o naipe do cara, voltou da reabilitação. Tá fudido, mano, tá todo magrelo, mas magrelo eu também sou. E aqui eu te atropelo, falou de carro, né, mano? Pra mim você é babaca, Santana turbinada, atropelei nem, anoto a placa. Ei, que boca suja, rapaz. <risos> <risos> Aí, pela ordem, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para teu uou! Barulho para Santana Ei! Barulho para teu uou! Santana 1x0 teu, Santana terminou, Santana volta Vai, DJ uou, uou, uou, uou. Freestyle então aprenda Você é o teu, hoje teu passado Aqui te condena, cê sabe mano Que Santana já vem na sua mente Santana tá pesado, rima inteligente Cê tá de Juliette A ah, aqui se fudeu, cê tá de Juliette Perante, morre igual Romeu Cê sabe mano o que eu faço Nessa fita, Santana tá pesado Você desacredita Mas tá suave mano, agora Tá sem sorte, na Juliette mano Enxerga o reflexo da sua morte E é que sou eu, e aqui já o MC que vai te matar, melhor se desistir. Vou ter que te agredir, então saia daqui, pois postura você não tem. Você nem é um MC. Uou. Uh, uh, uh, uh, satisfação pra é forte. resposta é do outro lado: 30 para teu. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, deu pra perceber. Que tem disciplina, para de olhar pra mim, seu consultor de moda, eu sou consultor de rima nessa disciplina. Cê tá ligado, é isso mesmo, bagulho que é foda que eu chego acelerando esse pé, ela sacou agora é pesado, eu chego logo destroçando Cê travou demais, bagulho não fodiu. Mano, cê nem me atacou, você só fez elogio. Bagulho que a foda é que eu chego rimando flipando. Pode ir beber água, meu parceiro, porque seu mundo tá acabando. Não adianta mesmo, vai secar a garrafa e vai secar a informação que tem na sua mente. E eu vou fazer na fita que é diferente. Antes de me atacar, parceiro, primeiramente a largamente. É isso aí, então. Família! Vocês ouviram, vocês sabem como funciona pela ordem. Barulho para Santana! Ei. Oh. Barulho para Teão! Oh.